E eu estou aqui agora com as professoras Laura e Claudineia, da Escola Abdias do Nascimento, que também é um centro de educação infantil participante aqui dessa exposição tão bacana. Elas vão contar para gente um pouquinho do projeto Mundo da Tartaruga, que tem muita coisa legal. E é um projeto que já começou há um tempo e, pelo que eu estou vendo aqui, não tem data para acabar. Nós temos o projeto O Mundo da Tartaruga, entre tantos outros projetos que a escola oferece junto às crianças. Cada turma tem o seu projeto. E nesse projeto, as crianças estudando a tartaruga, porque o nome das, da turma é Turma da Tartaruga, eles descobriram que as tartarugas, muitas tartarugas marinhas, elas morrem por conta de engolir a sacola plástica, confundindo com as algas, né? com os alimentos. E aí, estudando, eles descobriram que no mundo nós consumimos muitas sacolas plásticas e elas são jogadas no meio ambiente, prejudicando o meio ambiente né? e os animais, principalmente a tartaruga, que é o que eles estão estudando. E a partir disso eles começaram a pensar em ações que pudessem reverter né, esse uso desenfreado das sacolas. E aí eles foram estudando, pesquisando, confeccionaram uma luminária, a partir de material reciclado, de fácil acesso, é, fizeram é, a partir das sacolas, né, com ferro de passar, é um porta pratos, é, um suplá, porta trecos, né, isso. Aí a professora fez junto com eles um acabamento, né, para ver que mesmo, né, tendo um aspecto diferenciado, mas ainda tem um aspecto também gracioso. Há uma embalagem de presente, que às vezes você está em casa um final de semana, foi convidado para uma festinha, precisa levar um presentinho, não tem um papel de presente ou uma embalagem, mas a sacola plástica tem. Então é só juntar, passa um ferrinho nas bordas né, e está pronta a embalagem. Também brinquedos, né, se confeccionaram as petecas, do qual gostaram muito e teve um grande envolvimento das famílias, né, para estar tá confeccionando as sacolas as sacolas retornáveis. Eles, é, cada família, foi na escola e a partir de uma oficina, eles fizeram um desenho, né, na lixa, para estar tá colocando depois com o ferro de passar. Nós transpassamos isso para a sacola. E o intuito era de que as famílias pudessem levar as sacolas e utilizá-las no dia a dia, né, e isso as crianças também, com essa ação, as crianças acabam fazendo com que os pais mudem as suas atitudes, né, porque eles acham isso muito importante e os pais se conscientizam a partir delas. E também nós temos outros projetos que nós trouxemos aqui, que é a Horta, né, a escola inteira participa deste projeto, que o nosso intuito, é de que eles possam estar plantando desde a semente, cuidando desta plantação, para que depois possam colher, se alimentar desta horta na escola e possivelmente, futuramente, a gente estar levando até para as próprias famílias, né? Porque a gente sabe que o. O hábito alimentar é muito, para algumas famílias, muito precário. Muitas crianças não comem saladas, não gostam do verdinho na comida. Então, é uma forma da gente estar tá mudando isso também com elas, né? A gente está melhorando os hábitos alimentares, não só das crianças, mas das famílias também. Enfasia educacional